Here it comes! Boom -shakalaka. Domingão, 16 de fevereiro, dia do jogo principal do All-Star Game, time Lebron e time Yannis. Eu acordei 15 para 7 hoje, acho que dei uma voltada para o fuso horário do Brasil. Acordei 15 para 7, tomei um café no segundo hotel, fiquei editando o vídeo de ontem, sábado. E aí eu mandei uma mensagem para a Gabi do Chua, para quem não sabe, o canal Chua também está aqui em Chicago cobrindo o All-Star Game. A gente ia se encontrar ontem e não deu, porque eles ficaram até muito tarde num evento da Adidas. Aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando o que, que iam fazer hoje e ela me respondeu falando que eles estão com um ingresso sobrando pro NBA Legends Brunch, que seria um almoço, um brunch, né, um, uma refeição com lendas supostamente da NBA. Eu não sei quem são, eu fui pego de surpresa. Na hora que ela me mandou essa mensagem eu guardei meu computador que eu tava editando e saí no mesmo instante do hotel, porque agora já são quase meio dia, então estou indo correndo aqui para o metrô, para a linha vermelha, que eu ainda não peguei, pra pegar o trem até esse lugar que se chama McCormick Place ou algo assim. Vamos ver, tomara que seja interessante. Eu sou muito de perseguir celebridades, tenho vergonha até, mas aí eu vi Dikembi Mutombo, pivô que atuou por vários times, inclusive no meu Houston Rockets, e ele foi um salvador, principalmente na época que o Yao Ming se machucava muito. E aí eu fui até o Dikembi Mutombo e peguei este autógrafo e uma foto que coloco na tela agora, onde parece que eu estou perdidamente apaixonado por ele. E está apaixonado por ele. Pouquinho. Esse foi o NBA Legends Brunch, que foi um, um brunch, um almoço com algumas das lendas da NBA. Mas mais lendas que os jogadores da NBA são esses três aqui. Oh. Ah, e aí, Carol e Bruno? Gostoso? muito legal, eu queria agradecer pelo convite. Imagina! Muito obrigado! que manda aqui! Foi divertido! Esse é um café da manhã que a gente fez reservado só para algumas pessoas. A gente convidou poucas pessoas. Desculpa quem a gente não convidou. tá Foi difícil, a lista era muito grande, gente. Obrigado! Beijo, gente! Às vezes acontecem umas paradas muito loucas na nossa vida. Eu tava voltando a pé aqui do evento do brunch, com as lendas da NBA, pro meu hotel, que ia dar mais ou menos uma hora. Eu falei, ah, vou a pé, não tem nada pra fazer, vou conhecendo a cidade. E nesse instante, um amigo meu, que está aqui em Chicago, eu não sabia, me mandou uma mensagem. Tá livre pra daqui a meia hora, porque tem um ingresso sobrando pro show do Kanye West. <risos> Enfim, subi aqui na linha de metrô e estou pegando, o metrô não, o trem, para o local onde vai ter um show do Kanye West. Assim, de sopetão. Que show massa, meu! Impressionante! Uh, não sei se deu pra ver pelos vídeos, porque tava uma luz azul estourada e depois uma luz vermelha. Era o Canyon West, uma banda e umas 100 pessoas cantando ao redor. Mas eu preciso contar pra vocês a saga da minha mochila. Porque quando ele me convidou, meia hora antes do show começar, eu tava de mochila e câmera na rua. E não podia entrar nem de mochila e nem de câmera. Então eu perdi a primeira meia hora do show Fiquei procurando lugar pra deixar. Eu fui num Target aqui pra ver se tinha algum locker. Não tinha. Eu fui numa academia. A academia ia fechar antes do show acabar. Até que eu fui num bar e falei com uma atendente e a atendente falou que guardaria pra mim atrás do balcão. Então eu tô indo lá buscar e espero que esteja tudo certo. Porque a minha mochila está com duas câmeras dentro. A minha e a do Mario. Depois eu conto essa história pro Mario. Tudo certo com a minha mochila, sã e salva, com as duas câmeras dentro. Muito obrigado à atendente simpática que trabalha aqui no Wise Owl, na Coruja Sábia. Ela não sabe o tamanho do favor que ela fez para mim, senão eu ia perder o show. E eu realmente ia ficar muito triste. Depois de um dia muito intenso, com muitas novidades, ganhei de surpresa uma entrada no brunch com as lendas da NBA. Ganhei também de surpresa um ingresso para o show do Kanye West aqui em Chicago. Eu quis pegar mais leve agora, domingo à noite, no All-Star Game. Estou assistindo aqui no lobby do hotel, não é o lobby, é no basement, é né? no porão do hotel. O que, que nós temos hoje? Team LeBron contra Team Yanis. Vocês devem saber que de três anos para cá, o All-Star Game não é mais leste contra oeste. Os capitães, os mais votados de cada conferência, dão um nome para cada time e fazem um draft Dentre os jogadores escolhidos, os titulares e depois os reservas escolhidos pelos técnicos. Eu vou falar aqui rapidamente os elencos, então vou colocar a foto dos dois times na tela. Pelo time LeBron, nós temos Damian Lillard, Domantas Sabones, Jason Tatum, Anthony Davis, Ben Simmons, Kawhi Leonard, Nicola Jokic e James Harden de pé. E sentados Devin Booker, Chris Paul, o LeBron James, Luka Doncic e Russell Westbrook. E pelo time Yannis, temos Brandon Ingram, Chris Middleton, Pascal Siakam, Joel Embiid, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Jimmy Butler de pé, Trey Young, Kyle Lowry, Yannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell e o Kemba Walker sentados. O curioso desse All-Star Game é que temos 10 jogadores estreantes. Dos 24 jogadores, 10 são estreantes. Vale observar que o Damian Lillard se machucou e abriu o espaço para o Devin Booker ser um desses 10 estreantes do All-Star Game. Então vamos lá. Hoje eu estou mais relaxado, estou aqui no ar bem quentinho, estou com uma blusa só para assistir no meu próprio hotel Timanes contra Tim LeBron. Nine first time all stars on hand tonight. Embiid and Davis the opening together, right? mm -hmm. LeBron from way <risos> Fim de primeiro quarto, time Lebron 53, time Yanis 41, ou seja, a instituição de caridade escolhida pelo time Lebron, acaba de levar 100 mil dólares, vale relembrar que as regras mudaram para esse ano, cada quarto conta como se fosse um jogo separado, os vencedores de cada quarto doam US 100 mil dólares para uma instituição de caridade já escolhida. E para o quarto quarto, o placar é retomado desde o início do jogo. E a nova meta é 24 pontos acima do time que está à frente do placar. Deu para entender? Deu para entender? Uau! Ok, Devin Booker e Leonard, 7 of 8 from the field, 5 of 6 from downtown for 19 points. Time to get into the win column here in the second quarter. Intervalo de jogo no All-Star Game. O placar no segundo quarto foi 51 a 30 para o Tim Yannis. O placar somado é 92 a 83 para o Team Yannis também. Uma coisa interessante no final do segundo quarto é que ele acabou exatamente do mesmo jeito do Rising Stars na sexta-feira, com uma sexta do meio da quadra. Sexta-feira foi o Luka Doncic e hoje domingo foi o Choi Young. For three. Yes. The Dodgers, And the rising fence. Jokic. For three. Yes. Nope. I stand corrected as Nick Nurse calls a tie. In or the tie. Young. <laughs> <laughs> <laughs> Final de terceiro quarto, esse quarto acabou empatado, 41 a 41. O placar nesse momento é 133 para o time do Yannis, 124 para o time do Lebron, ou seja, soma 24 no 133, o jogo acaba e quem chegar primeiro a 157. E Chris Paul. from the corner. Bom, nesse instante está 156 para o time Lebron, 155 para o time Yannis, ganha que chegar a 157, ou seja, o time Lebron precisa fazer um ponto, o time Yannis precisa fazer dois pontos. Devo admitir que esta foi uma das melhores ideias, se não a melhor ideia da história do All-Star Game, de todas as mudanças que eles já tentaram fazer, essa foi a melhor ideia. Guardando There's pass to Davis, and we what you Final de All-Star Game 2020, 157 a 155 para o time Lebron, que virou no último quarto. O jogo acabou de uma forma meio anticlimática, com um lance livre. Vitória do time Lebron, 157 a 155. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bucha Calaca. Logo mais, vem mais vídeos aqui dessa minha viagem. Saindo de Chicago, vou para São Francisco. Vai ter mais vídeo em São Francisco. Nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço.